Agora o timing tá legal a hora que aparecer ali é a hora do start Também se não aparecer... De... É agora Felinho! Hum. Together Hoje a gente veio num pico novo aqui Novo pra gente, né? a Talvez você dentro. até conhece é. mas ó oh. A dica é, oh. acorda às 5h30 da manhã pra vir fazer o treino Meio dia você tem que almoçar com a sua senhora, hein? Não chega em casa no domingo depois a meio-dia, pelo amor de Deus, hein? Sei. O rolê, ó, hoje domingão. E calma, né? Sim, sim. Tranquilo. Ó, domingão, tá? Não tem... O rolê é melhor pra andar de moto. Quer andar de moto tranquilo, sem, sem encontrar nada? É domingo de manhã, das 7 a meio-dia. Tá? Qualquer lugar, qualquer estrada. Beleza? É, é o que você vai encontrar. Agora, falando sério, filhos, é... a gente veio aqui num, num esqueminha bacana que eu já tinha visto, até falei pro, pro Brutão, o Doca tava aí também, já levantou o voo. É. Guararema. E a gente achou um ponto muito bacana aqui. E ficou legal. Então a gente fez um Guararema. E tá bom, é isso. Agora eu vou mixar os melhores momentos aí. E você se diverte. Acompanha aí ficou luxo, de verdade. É isso. Depois aí. ele vai mostrar o pneu pra vocês como que tem. Não, tá, o, pneu deixa, o pneu deixar pra lá. Deixa, deixa, deixa. Já não tem mais o que fazer, filho. Mas ó, pera aí, vamos lá. 28. 28, viu? 34. Luxo. Já tá com, agora, mais 200 e caraca? já tô com 900 km, oh. Então, tá a ideia do 26 na mileta eu... O pneu com 1000 km, vai, 1000 km. Tá bom, né? Tá bom, tá bom. Mas, Vamos é, ver. só isso Mas também. Ele vem... É, acho que daqui ele... Mas eu já pego um tank pra você. Mas tá, tá da hora, tá da hora. Tá bonito. Tá, tá morrendo legal, né? Puta, chegou o Brian. É agora. Dá licença, o Brian chegou. É o Brian. É o Brian. isso aí, para isso aí, filhos? Se liga, se liga. isso é muito bom. O nosso futuro piloto, aqui ó, Olha ele aí, fui fazer uma foto aqui no Mirante em Guararema. Eu já peguei logo o cemitério. Eu acho que eu vou mudar. Eu vou fazer a foto para lá um pouco, mas né? que, que vocês acham? Muda a foto? Vocês tiraram a foto também? eu apagou? Já mudou, né? Vamos mudar. Vamos mudar. Eu queria fazer, ó, eu queria fazer uma, uma com a moto aqui, mas não pode subir a moto. Mas o pico é bem louco. Fiz a, fiz a foto lá, já peguei logo o cemitério. O que cara. você passa? Não, Meu Deus, fazia, Deus só do só céu. Pra, só pra ver qual é que é. Mas fica para, tranquilo. Para, para.